Pode é, tirar um pic com o comandante? Sim, comandante Mr. Leandro uh, Number One, assent? Pode tirar um pic com o senhor? Sim, pode. Eu fui lá tirar uma foto com o comandante. Olha lá. Eu sentei na cabine com o comandante. Olha que beleza. Ah, beleza. <risos> Então vamos lá. Só para que vocês saibam o que está rolando aí. Eu fui para o Panamá. E lá no Panamá, é, eu fui nas salas VIPs. Fui na sala VIP é, do Panamá. A sala Copa. Copa Airlines no Panamá. Fui na Copa Airlines Internacional Terminal 2. Terminal 1. Fui na The Lounge. A The Lounge é a mesma que nós temos aqui no Brasil que é o Global The Lounge, né? Gente do céu, a Tucunã, a Tucunã, Deus me livre, essa nem pensar. Mas eu achava que a The Lounge seria uma coisinha melhor. Deus me livre, gente, não perca tempo com essa Laude The Lounge. Falei com o presidente, mandei fotos e imagens ontem, o presidente da The Lounge. Uma vergonha só. Sala horrorosa. Deus me livre, parece um, um, um rifu. Sabe, rifu? Parece um rifu. Deus me livre, que sala, perdi meu tempo de ir lá. Uma sala feia, nossa senhora, cruz, credo. antiga, velha, coisa horrorosa. É... Sabe o que tinha para comer lá, na The Lounge? Uma menina, cara fechada, uma corda, tampando a gente de chegar até a comida. Tinha que ficar pedindo para ela tudo. Aí, você não entendia nada que ela falava. Aí você tá apontando o dedo, o que você quer? que é isso aqui? Você não entendia nada. Eu queria ovo. Eu não entendi nada que era ovo lá. Aí me deu uma, uma, uma panqueca, parecia uma borracha. O ovo, você puxava assim, horrível. Aquele suco, de, aquele suco de caixinha vagabundo, Servindo, servindo isso, 32 dólares para comer isso. Ah, falei, Deus me livre. Voltei correndo para a Copa. Cara do céu, lá no Panamá, eu sempre critiquei a Copa, porque a Copa, a sala VIP é horrível. Mas a sala VIP da matriz da Copa, lá no Panamá, Terminal 2, tá? Um luxo! Eu vou de novo agora. Um luxo. Cara, lugar para dormir. Lugar fechado para dormir mesmo. Fecha a porta, tudo certinho. A sala gigantesca. Imagina a da Latam, ela é parecida com a da Latam, enorme, só que com não tão boa de alimentos. Tá? Mas assim, tinha comida, pra, tinha alimentos, bebida, tinha canja, tinha cereais, tinha tudo que era para atender um bom café. Tá? Então a Copa me surpreendeu lá no Panamá. A de Bogotá é um lixo, mas a de Bogotá, a de, da do Panamá, uma beleza. Então, quem for para o Panamá, não perca tempo de querer conhecer a sala VIP do da Tucunã, é, é, Copa 1, é, Belaunde, fuja enquanto vocês podem. Gasta o dinheirinho de vocês na Copa. Copa Terminal 2. Que o Terminal 1 se liga ao terminal 2. Então quem vai viajar fora do Brasil consegue fazer todas as salas. Terminal 1, Terminal 2, tá? Você pode ir em todas, mas é perca de tempo. Porque se você sai de uma sala para ir para outra, você vai gastar os seus créditos na outra sala. Eu ficaria quietinho na Copa. A Copa tem tudo. Bebida, comida, tal. Espaço para criança, kids. E o um ambiente lindíssimo. O problema da Copa é que aceita lounge key, aceita priority pass, lounge pass, aceita todos os convênios das salas VIP, todas as companhias Star Alliance, todas. Então, como o grupo Star Alliance é muito grande, a sala vive lotada. E eu fui três horas da manhã. Três horas da manhã a sala estava, perdão, eu, eu, eu cheguei lá, era dez e meia da manhã, tá? Dez e meia da manhã. A sala estava mega lotada, tá? Então, a sala da Copa realmente é mega, mega, mega lotada, tá? Mas é, o que tem lá é isso. Tá? não tem muito mais que isso, então você vai se dar muito bem na Copa, a Copa a sala VIP 2, na, na 1 não, a 2, tá? tem duas salas, a 1 e a 2, você vai na 2 que é melhor, tá e assim, qualquer cartão aceita lá, tá Lounge Key, Priority Pass, menos o Dragon Pass, então o cliente da XP que for para lá, batata, não entra não, se for com o cartão AET altos do Banco do Brasil, coitado, numa, não acessa nenhuma sala. Ó. Então, ó. Cliente XP. Cliente do Banco do Brasil. Só, tem uma, só, só o Visa do Bradesco, do Banco do Brasil. Não, coitado, você vai, você vai passar puros lá. E lá não tem nenhuma sala VIP para você, não. Tá? Então, quem tem só cartão do Banco do Brasil, cartão Dragon Pass, fuja, tá? A sorte do Anderson Arcanjo, que ele ganhou um cartão ilimitado no Priority Pass. Aí ele vai poder acessar todas as salas. A do Safra, lá em São Paulo, né? Um luxo. Senão, ele tava, ó... Com os cartãozinhos do Banco Brasil dele, né? Então, assim, só para vocês ficarem cientes que a sala da Copa lá é muito boa, tá? Só para você ficar ciente disso daí. Show? Bem, peguei um voo do Panamá para Miami, peguei uma executiva, Tá? Eu paguei 28 mil milhas. Então, do Panamá para Miami, 28 mil milhas executivas. Saímos meio de pouquinho, chegamos 3 e pouquinho, horário local. Tá? Cara, a mesma aeronave. A mesma aeronave que eu peguei saindo de Guarulhos para o Panamá, a Dreams, eu peguei a mesma aeronave indo para Miami. A mesma poltrona, dorme, que é uma beleza... Só que aí veio um almoço gostoso. Cara, serviram um arroz. Um arroz com frango. Um arroz com frango, uma salada. Eu tomei dois, dois champanhe. Duas champanhe. Olha, que delícia. Aquela tacinha de vidro. Olha. Vou mostrar pra vocês. Uma beleza, tá? De graça. Então foi assim, ó. Uma coisa fora e gostoso viu e gostoso a, a pessoa reclama da Copa fala mal da Copa eu vou falar para vocês eu só tenho que elogiar a Copa tudo que eu fiz com a Copa até agora na ida de São Paulo para Panamá Panamá Miami essas esses dois, essas duas aeronaves eu achei incrível ó aqui deixa eu mostrar para vocês o Guleriotto já expliquei para vocês né a ah, quer ver Olha aqui, olha que delícia. Esse é meu prato. Olha que pra... olha que maravilha. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Que maravilha. Olha que comida. Olha que a copa serviu. Olha o almoço, delícia. Olha, a chama... olha, a minha... olha isso aqui, gente. Olha isso daí. Podem ver, ó. Olha que delícia. Ó. Olha o arroz com frango, salada. Olha isso. Na executiva, tá? Cara, eu saladinha de fruta. Eu estou, assim, encantado com a Copa, tá? Encantado com a Copa, nada, nada diz, ades... olha aqui a entrada, olha, olha a entradinha que a Copa deu antes, olha isso aqui. Olha isso. Antes de servir o almoço, veio esses nudes, mais a champanhe para comer, olha isso. Champanhe não, acho que é, sei lá se champanhe será, <risos> mas é coisa boa, tá? Muito bom mesmo, tá? Olha lá. Na executiva. Primeiro lugar, a primeira poltrona, tá? 28 mil milhas, pessoal. 28. Aí cheguei, aí que eu fiz, não sou bobo nem nada, que eu fiz, falei assim, senhorita, Joy, pode é, tirar um pic com o comandante? Sim! Sí, comandante, Mr. Leandro, é, number one. Você pode tirar um pic com o senhor? Sim, sí, pode. Eu fui lá tirar uma foto com o comandante. Eu sentei na cabine com o comandante. Olha que beleza. Ah, oh, que beleza. Comandante Leandro uh, Ma uh, Marreton. E este aqui é uh, o comandante Julian. Gente, eu sou terrível, eu cheguei lá e pedi comandante e posta, né? Gente, <risos> e esse aqui é o hotel que eu tô. é a recepção do hotel, tá? Isso daqui é a recepção do hotel.